Hobbies. Hoje estou aqui para mais um vídeo Nossa. E o vídeo de hoje vai ser um vlog de eu indo para o sítio ilha do Lazer E eu tô com a mão assim porque tá o um mormaço quente olha Não tá muito sol Ó. Não tá muito sol tá um pouquinho só mas a gente vai, mas tá um março quente Meus pais falaram que eles não vão até na piscina Mas eu acho bem difícil Porque lá é bem legal Tem tobogã Tem tobogã de adulto, né Aqueles tobogã grande E tem tobogã de criança Que é, é enroladinho assim Só que de adulto eu vou assim mesmo, né Porque a gente... Aquilo não chega perto de uma criança. Eu já vi criança de dois anos indo naquele tobogã. Um tobogã enorme. Enorme de adulto. Eu vou deixar a foto aqui, olha. Tá vendo? É esse tobogã aí que eu vou. E... e Então tá, gente. Quando eu chegar lá, eu falo mais com vocês. Pra a bateria do meu celular não descarregar. Então, beijo e até lá. Gente, então. Eu já cheguei aqui na Ilha do Lazer, olha. Um estacionamento e pra quem não conhece é bem ali, olha lá, eu acho que dá pra ver, né? E ali onde tá aqui, ela, aquela tipo casinha ali, olha gente, uma casinha assim, é a recepção e esses barulho de bichinho vocês estão escutando, são os animais que tem aqui, né mãe? É, ela é, é minha muito mãe, legal. <risos> Então depois quando eu entrar eu falo mais com vocês Gente, não é porque faz muito tempo que eu não venho aqui Gente, olha eu já cheguei, a gente já saiu ali da recepção, ó A gente ganha essa pulseirinha aqui que tá é no braço do meu pai E aqui quando a gente tá entrando é assim, ó Aí aqui tem um lago, ali tem os patinhos, olha gente que fofo Ai que legal ah! Para! Um aqui. Eu hein é estranho bicho. ali olha que bicho é esse daqui pai é um arário que é aquilo é um porco naranja vocês estão vendo gente aquilo é um cisne. olha um cisnei! tem outro aqui ó Cisneiro. que fofo eu quero um cisne pai me dá é, um cisne comer? para eu hein <risos> Então vamos lá Gente, olha o tamanho desse bicho Pai, segura aqui pra mim, por favor Eu preciso apreciar esse lugar Gente, olha o tamanho desse bicho Que isso Eu tava escutando lá da recepção Você assim, olha ele Que você é muito feio Uau. Ai Ai Ai, eu tô com medo. Esse bicho é muito feio. <risos> é é é é um não, é... Olha as galinhas. Galinha tranquila. Eu queria até <risos> <risos> ter uma galinha. Oi, gente. Tem um lá de perua. Oi, né? é. É. gente. Ali. É. Aqui tem, cu... tem um galo solto aqui. <risos> Ô, mãe, você tem coragem, claro é coragem de pegar? É, é que não. galo. Ah, eu vou pegar. Não, não. Não Pega na orelha aqui os pintinhos yeah. ali a gente yeah. está pertinho oh, Vai cair, isso aí uhum. ai ainda tem coelho só que não dá ah, para passar olha ainda tem coelho lembra gente é. que ele ficava lá dava para passar a mão agora não dá mais aqui não, é não dá é mais então. É grandão, ai olha ele que doido ali o ele fazendo ele assim mostra, né, aqui é olha que bonitinho gente é, é mais é ou, ou menos que lindos ai pai por favor me é. dá um é. cisne Você gente alguma coisa Oi, oh, gente ali tem as redes que depois a gente vai ver vai nelas tá. ali tem um Neymar gente vamos lá ver Sim, tá lá do outro lado que dá volta ah é Gente, aquele lá, ó, eu vou botar uma foto aqui na tela dele, é o Neymar, gente. Olha, o que, que é aquilo no, é no pescoço. pescoço dele? É ele tem dele. uma bola no pescoço dele. É o papo. É? E ela lá, deitou a mola. Não ver? espalhou toda <risos> lá. Oi, gente. Tá. Oi, gente, isso aqui é bom pra ele, porque aqui é bom pra os animais ficarem... Tudo bem, filho? Quanto tempo que a gente não se vê? Tudo bem? Oi, Dengo, gente, eu tô pertinho dele É porque, gente, eu já conheço ele Eu vim até no aniversário dele Ele se chama Dengo, aqui é a plaquinha dele, ó Ai, meu amor Gente, eu tô com medo de passar a mão dele Porque faz muito tempo que eu não vejo ele Ai, meu Deus, ele tá me olhando assim, gente Ele podia estar deitado, aí eu ia ter mais coragem Alguém me ajuda aqui Gente, vem cá, comigo Gente, ele tem cavalo pra andar Ai, meu Deus, eu tô com muito medo muito não, né? Mais ou menos. Ai ele mexeu o nariz. Eu <risos> quero passar no <risos> meio, mas eu tô com medo. Mas Você tem medo do Nico, mas não tem medo do Dego. Ah, o Nico é muito Gente, ela tem o medo Nico do. É... Ela fala que a é bichinha tá pequeninha. É é Oi, gente, ela tem medo do Nico, mas não tem medo desse bichão lindo aqui, olha, gente. A cara dele é de bonzinho, né? É. Ah, Ai, pai, você faz bum. chega, vai não barulho. Sente, filha. Ele é Sério? Ai, caramba. não, não. não, não Passa você primeiro, mãe. Forte. Gostoso! É. Seu gostoso! Ai, que é gostoso! Pode, com medo. De desse, né? Será que ele não tá está é. gostando? De, de três mãos? Que <risos> eu quero fazer carinho na pelanca dele, só que ele tá em pé. Pelanca. <risos> Nessa pelanca Tá com água aqui. Eu acho que tá molhadinho. Ai, então. Água? Não, não, não é tá não, gente. <risos> não. não é Camelo não, gente. Tá só tá é que ele tá deitado no chão. Ele é. sempre parece estar tá chorando, né? Sempre quando a gente é, vem não, aqui parece mais que ele tá chorando. Isso. Alegria. É. <risos> Ai, quanto é um carinho. Lindo. Ai, que fofo. Quer Ai, ser Aqui também filha. tá molhadinho, eles devem ter molhado ele. Ah, né? é porque né? tá calor. É. Ai, eu quero levar ele para mim. Hum. Mãe, vamos adotar o Dengo? Ah, tá. Por favor. De chão, né? Ai, olha que orelha macia. só tudo macio. Ai, ah, eu quero subir em cima dele, só que ele tá em pé. É. Deita aí, é. tem algo. Bom, de Não, nós, um repente. <risos> vai parar lá dentro do carro. <risos> <risos> vai deitar, vai, vai deitar, dormir. vai deitar. <risos> Sai de não fica atrás, não. É. Ele vai deitar. Ele vai deitar, vai desmontar, quer ver? Eu não quero papo mais, não. não. É. Ah, ah gente, não. ele tá ah, enorme. para te cá, joão o ponte dele. Não acho cara? Ele tá sem forma, gente. Não, ele vai deitar lá. Tá Mãe, segura deitar aqui rapidinho. Não. Mas se fosse algum, vai lá. Vai ah. cagar, Luís. Será? Ai, ah, gente, vai. Olha lá o MJ, Miguel Giovanni. Ah, que feios. Esse Olha o que, que fizeram, que fizeram. Nines. Esse roubado tem como tirar tudo aí. Queimado, ferro-quente, tudo isso. Sério? Nossa, eu odeio quem fez isso. Do fundo do meu coração. Vontade de fazer isso com quem fez com ele? Tão, se Nossa, cara, que raiva. Ah, não, não Spray gostei. Isso pra ele é igual uma mordida. Ai, que lindo. Ai, eu tô com medo. Não faz nada, não. Vai, sobe, sobe. Sobe disso. Oh, oh mais lindo. Girar a perna pra cá, girar a perna pra cá. Calma, calma. Aê. Aí, eu Aê. Aê. Aê. Aê. ele, hein. Ah, não que, não, não que lindo. Eu não, eu Tira, filha. Tira, foto dela. Já deve... tá gravando, mas eu vou tirar a print. Que gracinha, gente. Que saudade. Ele tá, mandando, ele tá nem sentindo você nas costas dele. É igual um mosquitinho. Ai, tá <risos> Olha o tamanho dele. Mas ele tem que balançar. Ele é Ai. vivo. É. Ai, ele tá me <risos> chamando as Ele mexe, tira. Aí, respira. Você... Ai, tira, tira. Ai, ah, tira, tira. Para, Luiz. Por favor, vai tira, pai. Por favor, me tira daqui rápido, pai. É? Por favor pouca vergonha Nossa, tá a subir neles desde pequeno, agora tá ficando mais velho que eu... a gente já a gente tá aqui olha que tem os bichinhos tem os brinquedos e lá são as piscinas e agora a gente saindo tá para lá e ali são tipo ah que bicho é esse que bicho é esse que bonitinho Você... ah ele parece aquele bicho lá do rio que eu esqueci o nome e gente eu não sei se eu vou conseguir botar a foto dele aqui na tela porque é, é, eu não sei o nome do bicho né então como é que eu vou botar eu não sei ali gente está o pedalinho a gente roda passa ali ó a gente roda passa ali assim e vai vai vai chega ali de novo uhum. Uhum. Uhum. Gente, agora a gente tá passando aqui pela ponte Olha que água suja Dá até noite de passar com o pedalinho aqui Então, ainda tem tem Nossa Que nojo. A água tá seca, gente Por isso que não vai dar pra gente ir no pedalinho E aqui estamos nas piscinas Gente, agora eu vou entrar na piscina Olha aquele golfinho aqui, gente Sai a água do biquinho dele, mas agora não sai mais, né? Porque eu não sei porquê. Mas agora eu vou lá. Ai, eu Solta o cabelinho. Sai. Vai. Eu vou essa Tchau, Lulu A A dela Vamos ver Vamos ver Vamos ver onde ela vai cair Pode ficar lá, eu vou ficar aqui, ela para baixo, não sei Grandão. saudade é. eu vou gente e o Pai Pai delícia Só um pezinho, só um pezinho não não não não não não não não não não Tchau, hein! <risos> Tchau, hein? Tchau, <risos> Aqui é fundão, amor. Ah, é mais fundo, né? Aí é fundão. é nada, amor. Ela é mais Vamos andando. E, gente, agora a gente vai no salão de jogos. Eu acabei de sair daquela piscina com um tomo água enorme. agora a gente vai no salão de jogos. Gente, então agora a gente tá aqui numa sala de jogos. E agora a gente vai jogar no jogo. Olha, a gente não tá achando a bolinha. Eu tô, tô. Olha a bolinha. Vocês têm A câmera voltou, né? A gente o de Não. Não, tá. Olha Gente, agora a gente tá aqui andando de cavalo. E eu vou mostrar. Olha, gente. Que legal, bonito. Uhum. É muito legal, gente. Eu vou filmar ele pra vocês verem. Ai, vi. viu, Denso? Vi. Vi o Bengo hoje não tá animado, né? É. Já ouviu que ele fica dormindo? É. Ficou deitado, né? Uhum. Tadinha, a folha é tá atrapalhando... Assim. A folha tá atrapalhando ele, ó. Aham, uhum. caralho. Que... Ih, que isso? Bengo! <risos> Olha, lambendo. Ai, tá fumendo. Ai, tá comendo. Se tivesse frutinha ali, isso dá bem. <risos> Manga. Casimul. <risos> <risos> Daniel. Aê, obrigado, tá? Vou, vou. Valeu Passei gostoso. Jogadores de de primeira categoria, olha só. Olha lá, olha Caraca, olha só que graça. Olha, que <risos> olha a plateia lá no fundo, gente. Quem tá lá no fundo assistindo? Um avestruz. Olha ah, lá, querendo morder a é grade. Ah, vou ter que. Ô bichinha. Oi, colega. Vai, colega. Você tá picando tudo? Não, tá assim, não né? que isso? Não, que bichinha brava. Dá beijinho, dá beijinho. Não esse aqui não <risos> Parece pica-pau. Olha <risos> <risos> <risos> <risos> o bocão da bicha. Olha o um frangão desse ó, lá um na bichinho. Etiópia. Olha as coxas. Tá, vamos jogar. Que graça, hein? Ah, quer brincar com você, Luísa. Eu, Eu vou brincar grande. com ela assim. Se hum. você Vai, quem vai ganhar essa daí, hein? Vamos já tá uma assistindo aqui, hein? Ó, ó, oh, oh, ah. tá querendo ganhar? Vamos ver se vai. vai. <risos> <risos> a raquete, a raquete é maior do que ela. tá o vento, Luiz. Ih! Vai pegar. É, meu cartão e botou lá. Aí, agora, eu levei cartão bolinha e Aí, eu vou certo, É, a para dentro do a única na piscina porque tá muito frio e agora eu vou pra ir embora, tá gente? talvez foi o vídeo espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, eu gostei desse filme no final. O beijo de ah, ah. Feito especial. Tremendo, tá tremendo de frio. tá tremendo. A gente tá aqui numa casa de uma, pessoa, de uma pessoa que a gente não conhece na frente dali da Ilha do Lazer porque a gente tá achando... Olha o um filhotinho! A gente tá vendo se consegue uma fêmea pra cruzar com o Todd. E olha a coisa, gente! Mãe, olha aqui, mãe, eu preciso de uma Minha mãe. Gente, imagina a gente namorando com o Todd. Ai, meu Deus, que gostosura. Eu tô caindo aqui, gente. Eu tô igual uma noiva. Ai, gente, a gente vai pegar esses filhos. A gente vai pegar. Como que eu tô aqui, gente? Eu sou muito doida. Meu pai tá vindo ali, ó, com o carro. Meu Deus, gente, eu é muito doida. Olha como é que eu tô. Mãe. Olha, gente, olha a rua que eu tô. Eu nunca vim aqui, olha. Ali meu pai. Ali, o macho. Ai, gente, esse aqui é o um macho. Oi. Gente, agora a gente vai lá. Peraí, gente. A gente vai lá e depois eu mostro para vocês. Tô filmando. Olha a Vai ficar aquela que achou aqui.